Tentando abrir a porta. Eu preciso me esconder. Uh... Esconde aqui. Ah, eu posso ver as velas ao redor quando eu tô aqui dentro. Pode crer. Ah, eu não fui pego. Ela cabeceia. Que doideira essa cena. Nossa, a cena foi muito louca. Acabou? Eu...